Trabalhadores da Avibras votaram hoje a proposta da empresa para o pagamento de salários atrasados em Jacareí. A proposta da Avibraz prevê o retorno de pelo menos 100 trabalhadores aos postos de trabalho. Eles receberiam os salários atrasados somente depois da empresa receber os valores de um novo contrato. Essa proposta foi baseada em um ofício enviado pelo Exército para a empresa em fevereiro deste ano. No documento, o Exército diz que tem a intenção de alocar recursos em projetos ou produtos desenvolvidos pela Vibras no valor aproximado de 216 milhões de reais e reforça que é uma intenção condicionada à obtenção de crédito. Créditos adicionais e a capacidade da empresa de honrar os seus compromissos. O tema também foi motivo de uma reunião ontem entre o sindicato e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSB. A crise na Vibras já dura mais de um ano. Em março de 2022, a empresa pediu recuperação judicial, alegando uma dívida de mais de 600 milhões de reais. Quem acompanhou a votação foi Juliana Luz e ela está na Assembleia. A Assembleia já terminou, a proposta foi aprovada, né, Ju? Conta pra gente. Boa tarde, boa tarde a todos. Isso mesmo, a Assembleia começou aqui por volta das 10h30 da manhã e levou pouco mais de uma hora. Nessa Assembleia, alguns é, trabalhadores puderam dar ali a sua opinião e ao final da reunião eles votaram e a maioria se posicionou a favor da volta dos 100 trabalhadores aos postos de trabalho ainda amanhã. Ou seja, eles retornam ao trabalho já amanhã, tá? E nós conversamos com o presidente do sindicato que se posicionou em relação a essa aprovação. Vamos acompanhar. Vamos à entrada de 100 trabalhadores durante um período. Para produzirem 72 foguetes que vão para o Exército, e com essa produção é um contrato de 23 milhões de reais que paga três salários. Os trabalhadores que estão indo aí para o oitavo mês sem salário, é a entrada desses trabalhadores, como parte de um acordo aprovado em Assembleia, para terem minimamente a garantia de receberem três salários.